Contemplar é o Senhor amar, é a mente fixar, é o coração dar ao Senhor dar, longe das coisas do mundo, só para o Senhor. É um mistério profundo, não é fácil no meio das coisas da vida, no meio de tudo que passamos, não é fácil, mas quando se apanha aquele jeitinho especial, é uma maravilha.